Ah, boa noite. Começando com uma música aqui hoje. Boa noite, boa noite. Começando com uma música hoje. Daqui a pouco teremos a Adelaide Paula. Boa noite, Anandi Rao. Boa noite, Genilda. Ivan Lins, Novo Tempo. Não sei se vocês estão ouvindo direito. Esperando aqui a Adelaide Paula, que é a nossa convidada de hoje. Boa noite a todos e todas. Vou esperar mais um pouquinho. A gente se falou por WhatsApp agora. E ela me disse que estava tudo certo. É, exato. Deixa eu aumentar aqui. A briga pra socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer Tempo, apesar dos perigos, De todos os enganos, estamos marcados Pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra que nossa esperança. Vê se a Adelaide vai entrar mais um pouquinho, que se deixa de herança. A herança, né, que deixamos. Um novo tempo, apesar dos castigos. Estamos na cena, estamos nas ruas, quebrando as algemas, pra socorrer, pra nos socorrer. Pra nos socorrer no tempo, apesar dos perigos, a gente se encontra cantando na praça, fazendo pirraça, pra nos beber, pra sobreviver, pra sobreviver. Então, vamos abaixando a música devagar. Eu não sei o que aconteceu com a minha convidada, mas enfim, vamos começando, ela deve entrar. É, boa noite a todos e todas. Eu sou Ana Rossi, tô aqui baixando um pouquinho mais a música. É, eu costumo nesses meus encontros com vocês, nas sextas-feiras... Eu costumo sempre é, apresentar um pouquinho da minha própria produção. É, então, eu sempre escolho, estou escolhendo ultimamente os livros que eu editei, que foram editados aqui em português. É, o primeiro, pela cronologia, é esse aqui, Até nos Caminhos Efêmeros, um livro de poesia. aí eu estou lançando um novo livro é, de poesia também, que vai reunir re poesias de vários momentos da minha vida e vai ser uma edição bilíngue, né? Como vocês sabem, eu tenho um apego muito grande às línguas em geral e ao francês em particular, que é a minha segunda casa. A primeira vai ser sempre o português do Brasil, é... mas a segunda língua é o francês. É... Então eu eu eu decidi fazer uma fazer um muito tempo que eu queria fazer uma edição bilíngue. E esse livro aqui não é uma edição bilíngue. esse livro aqui, opa, esse livro aqui é uma tradução uh, que eu considero como uma edição original, mas ele, ele foi traduzido do francês, esse é 2019, tem esse aqui que eu ainda estou lançando, lancei várias vezes no ano passado, eu na medida de mim mesma, resultado da, é, da pandemia, Uh, o que, que essas pandemias significaram para mim? E esse aqui que é o meu livro de, um, de tradução do filósofo Miguel de Unamuno, é, tra, é, editado pela editora da UNB. Bom, a convidada, não sei, deixa eu ver aqui, ela não entrou. Deixa, deixa eu ver aqui. Vamos ver se ela entra. Mandando uma mensagem para ela aqui. Bom, e então Ah, entrou, tá? Tá ótimo. Oi, Adelaide. Oi, oi. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, Adelaide? Prazer recebê-la aqui no meu programa. Muito bom. É... é uma honra. Como? Prazer é meu, uma honra. Obrigada, obrigada, querida, obrigada. É, hoje eu preparei, então, uma, uma live com a Adelaide. A gente vai fazer sempre a nossa troca. É, então, eu vou... Sempre eu peço para os, os meus convidados, principalmente convidadas, né? Eu tô convidando muito mais mulheres é, porque eu acho que tem que ser um espaço de, do feminino se expressar, é, do feminino ter uma, um, o seu lugar de fala, e, e eu acho que, no fundo, são poucos os espaços né, que a mulher, as mulheres têm para se expressar. Então, eu estou... É, tem alguns homens que vieram, mas eu estou fazendo mais essas conversas com as mulheres, eu acho que as mulheres precisam mais desses espaços de, de conversa. Então, a Adelaide eu sempre peço uma pequena biografia, ela me mandou, depois eu fui olhar também na internet, eu sou muito curiosa, né, então eu fui olhar na internet o que é que tinha, encontrei várias coisas da Adelaide, então vamos começar pela uma, por uma biografia dela, bem sintética, e a gente vai comentando. Então ela é, é escritora, cofundadora do NEPFIA, que é o núcleo também onde eu me encontro, nós somos colegas lá, e é doutoranda em Afrofuturismo. Então, vamos lá, Elaide, Vamos começar por aí, nesse, nesse, nessas trocas aí minhas é, com você. É, escritora, eu vi que você tem vários livros publicados. Encontrei um, um, um blog, eu não sei se é um blog ou um site, Recanto das Letras, com muitos textos seus de muitos anos. né? Tem vários gêneros literários... Você tem contos, você tem crônicas, você tem cartas, você tem frases, você tem homenagens. Nossa, achei muito bacana, muito bacana mesmo. E você é, tem também uma atuação é, junto à questão da mulher negra, né, do, do, do, da presença da mulher preta, inclusive nas artes, e em particular no meio editorial, e tem faz uma série de ações, milita nesse sentido, e é doutorando em afrofuturismo. Então, vamos lá. Início da apresentação aí por Adelaide Paula. É, eu vou falar sobre um pouquinho sobre a minha nova paixão, né, que na verdade é antiga, que é o afrofuturismo, né e que muitas pessoas é, não entendem ou, in, ou acham que é uma coisa muito difícil, mas eu sempre digo que o afrofuturismo, ele começa lá com os nossos ancestrais, né? com os primeiros, as primeiras pessoas escravizadas, né? quando elas fizeram aquela, aquela transição, né? elas cruzaram o, os oceanos, o Atlântico, é, sem, saíram de, um, de uma realidade e foram transformadas é, num, em seres, né, em, em objetos, transportadas né, para uma outra realidade, nunca imaginada, e a única coisa que eles pensavam era nesse futuro, né? Nós vamos sobreviver nesse futuro, nesse lugar, né? Temporal aí, nesse lugar para onde nós estamos indo, que nós não sabemos o que é. Nós é, sobreviveremos, né? Nós sobreviveremos. Nós falamos muito de espaços distópicos, né? Na literatura especulativa. E eu sempre digo, existe algo mais distópico que você ser sequestrado no meio da sua rotina. Imagine você indo, indo e vindo né, do seu trabalho, pegando seus filhos, né, resolvendo alguma coisa. De repente você ser sequestrado, você ser, você ser objetificado, né, colocado em algum lugar, a partir daquele momento você assumir uma condição de objeto e ser levado para um lugar é, extremamente estranho, passar por uma, um processo, uma viagem inconcebível, né? existe algo mais distópico que isso, então o que o afrofuturismo propõe começa com essa indagação. Né? daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, nessas propostas que a gente vê, por exemplo, o Elon Musk está sempre divulgando né? vivências em outros planetas, nesses lugares né? nós existiremos? Pessoas pretas existirão? Então, o afrofuturismo ele se ocupa disso, né? desse pensar que é uma ocupação, um pensar também, dos nossos ancestrais, não é algo de novo que alguém inventou agora, né? não é um modismo, é uma preocupação que nos ocupa, não apenas por uma questão é, fix, ficcional, de ficcionar futuro, mas também com pés muito Bem postos na realidade Porque se nós olharmos, por exemplo O Atlas da Violência Vamos pegar um documento oficial Nós vamos observar Que é, nossos corpos são ameaçados né? Nossos corpos são perseguidos Nossos corpos são mortos Nossos corpos são agredidos São violentados Então, é mais que natural Que a gente comece a especular Espera aí Diante de tanta violência, né, da escalada da violência, é, que está registrada com números ano após ano, é, nós existiremos no futuro, né? E aí é que vem o que é muito interessante no afrofuturismo, porque ao pensar o futuro, a gente começa a se mover no agora. A gente começa a fazer coisas... É, propositivas, né? Nós somos insurgentes e propositivos, né? Vamos nos insurgindo das amarras do nosso tempo e vamos lançando sementes para esse futuro, né? Para esse existir no futuro. E que nada mais é que é, aprender com os nossos ancestrais, né? É, o que foi o que você É interessante, que você é, é está falando do afrofuturismo, eu estou tendo imagens de filmes, não é? Então, é, é, essa, essa questão do afrofuturismo, ela também, essa projeção é, para o futuro, diante de uma realidade muito dura, né, com o risco de aniquilação total. Então, é, é, eu, me, eu me projeto, né, então, é, eu tenho assistido alguns filmes nesse sentido e, e, e como é que você, aí voltando à questão da sua biografia Você falou que é doutorando em afrofuturismo é, Você está fazendo uma tese de doutorado sobre isso E a questão da literatura, é isso que você está... É esse o caminho? É, o meu, o meu projeto, né, a minha ideia é trabalhar com alguns autores, né? porque o professor Eduardo Assis Duarte ele fez uma pesquisa muito interessante lá no UFMG e ele fez um, um recorte do que foi a literatura que ele chama de afro-brasileira até a época da democratização do Brasil. E ali ele fechou algumas características, alguns elementos né, que caracterizaram aí o que nós chamamos de literatura afro-brasileira, até esse período. E, infelizmente, né, essas obras são marcadas por denúncia né, de violência, por muitas manifestações de dor, de sofrimento, né? De muitos textos é, que denunciam na sua poética, no seu lerismo, na sua narrativa, é, contam, falam dessa realidade. Né? É, Conceição Evaristo é um desses nomes né, que os seus textos estão, é, trazem essa realidade, esse cotidiano, essa escrevivência, ela até chama de escrevivência. Né? Então, a minha ideia é pegar a partir do afrofuturismo, né, trabalhar com alguns títulos que anunciam para mim o que é uma literatura que está surgindo, uhum. né, eu falo que está surgindo, mas desde o século, início do século XIX ali já tinha manifestação, né, e que apontam para um futuro, né? um futuro com soluções, um futuro com alegria, um futuro com, com inovação, um futuro é, menos denúncia e mais é, testemunho, né? mais experiências. Então, é, a minha ideia é essa, né? trabalhar com autores como, por exemplo, Sandra Menezes, que foi agora o né? Entre Mundos, que foi agora finalista do Prêmio Jabuti, né? É uma outra escritora NG, N, N, N, N.K. N.K. né Que não é brasileira E que Também explora O afrofuturismo e trazer aí, Fazer um, um bom recorte né? Com essas obras E poder traçar Nelas a Outra coisa que eu pesquiso muito Que é a jornada da heroína negra. Então nessas hum. a mulher, a representação de mulher que será na verdade aí que é a heroína, né? É a heroína dessas dessas histórias. E você é, tem vários livros, né? Eu encontrei vários livros seus. Se eu não me engano, o mais antigo aí se não foi esse, o mais recente, desculpa, você me corrija. É, você fica tão linda vestida de contos. É esse o último, não é? De 2021, correto? É a minha... É, então, então... Me... conta aí pra gente é, como é, primeiro, como é que a gente consegue o seu livro. É, e se você tem também, já vai falando da sua, é, das suas redes sociais aí, como é que a gente acha você. Depois fala um pouquinho desse projeto do livro, Tá? Tá, é, eu estou no meu Instagram, né, não movimento mais tanto ele, mas basicamente é ele, né, o Adelaide Paula, é escritora. E também estou no Facebook, mas também nessa fase não estou movimentando tanto é, minhas redes sociais, por conta do Doutor e por outras atividades também. É, meus livros estão na Amazon Estão na editora, da, na, na minha editora, né? na, na editora da qual eu faço parte, né? que é a Autografia, e é, também comigo, né? Também comigo, eu também represento, eu também me represento, né? Estou aí, estamos aí. No meu, no meu site, adelaidepaula.com, tem uma partezinha lá que também é possível acessar os meus livros. E se não, a gente, então, pelo basicamente pelo Instagram, pelo Facebook e Sim. pelo site adelaide.adelaidepaula.com. Isso. Eu vou colocar aqui, quando eu fizer a, a, a bio, eu vou colocar, tá? É Um que aparece aqui, tem capa, de meu diário, textos, áudios, ele tá bastante bastante com muito material né livro de visitas prêmio contato link enfim pessoal é esse aqui adelaidepaula.com eu vou botar depois na descrição e esse seu livro esse último livro seu você fica tão linda vestida de contos esse título já é muito bonito esse título já é muito bonito conta começa pelo título amo títulos é, eu digo que eu sou boa de títulos, né? É, teve uma época que eu gostava muito dos títulos que eu inventava e, e, eu, e lá no meu site, inclusive, eu coloquei que a roupa mais chique que a gente pode vestir é a literatura, né? E, e é, eu nessa época eu estava pensando muito nisso, né? Sobre vestir a, a literatura como uma roupa, como uma pele. Como algo que nos protege, que nos habita, que nos torna verdadeiramente belos, né? Então eu pensava muito nisso, como a palavra, como a poesia, como a narrativa. Era algo, é algo né, que nos torna, eu penso assim, né, melhores, né, mais bonitos, mais, mais vivos, mais dispostos, né? E daí veio essa ideia do, da, desse título, né? Você fica tão linda. E aí eu fiz uma coisa que eu trabalho na escrita criativa, né? Que é o plot twist, o ponto de virada, né? Você fica tão linda vestida, aí a pessoa... Vestida o quê? De preto, vestida de onça, vestida de conto, né? É essa virada, esse ponto de virada, que eu gosto muito de pontos de virada... É, veio essa questão, né? Vestida de quê? Vestida de texto, vestida de poesia, vestida de contos, né? Vestida de cultura, vestida de conhecimento. É isso que a gente tem que vestir para ficar bonito, né? E depois você pode usar o que você quiser. E tudo mais que você usar vai ficar bonito, mas porque você já é bonita, né? E é, meus livros são é, experimentos de escrita eu sou uma escritora em formação, né, eu estou é, muito recente nesse mundo, com muita vontade de aprender muita coisa, né, e muita coisa para aprender. Então, é, quando nasceu Adelaide escritora, nasceu Adelaide professora de escrita criativa, porque eu comecei a estudar, para tentar me melhorar, para tentar abrir meus caminhos, para tentar entender o que eu estava fazendo. E eu comecei a investir em muita coisa. Como é que se faz um romance? Como é que é a novela? Qual é a estrutura do conto? Quem são os, os, os cronistas? Né? Como é que eu é quem são os contistas, os maiores contistas? E esse livro nasceu dessa pesquisa do conto, né? porque acompanhando também o mercado editorial. É, eu percebi uma mudança muito grande no mercado editorial né? Nos leitores, nós estamos aí numa demanda de textos curtos Coisas que sejam rápidas Porque as pessoas não, não têm mais aquele tempo Para um romance de 500 páginas né? E aí eu comecei a, a trabalhar com nanocontos, microcontos contos né, um pouquinho mais extensos e comecei a, a pensar também na, nas plataformas onde eu, eu, eu, eu publicava, né? Então, muita coisa nasceu para o Instagram, que era aquele quadradinho ali, então eu tinha que colocar tudo ali, né? Então, dali eu fiz muitas experiências com essa questão dos meus estudos com contos, né? Eu comecei a, a produzir também mini-contos, microcontos, e reuni todos esses contos nessa coletânea, né? são 55, né? Aí dessas minhas experiências, que são os que eu mais gosto, e é, trouxe também foi uma, uma, uma oportunidade de homenagear o Recanto das Letras, porque o Recanto das Letras foi o meu primeiro site, né? um site de escritores, é o primeiro que eu que eu escrevi, que eu assumi, que eu vou escrever aqui nesse, nesse lugar, né? E eu achei muito, muito delicioso, porque no Recanto das Letras eu ganhei meus primeiros leitores. Muitos escritores também, né? Que chegaram lá e le, liam e comentavam e faziam uma troca. E isso me alimentou. Então, para mim, foi um momento publicação desse livro foi o momento de fazer essa homenagem, né? Marcar essa, essa conclusão dessa pesquisa e homenagear o recanto das letras. Então, voltando aqui ao seu título, você colocou ele no feminino, né? Você, você fica tão linda, vestida de contos. Por que não botar no masculino? É, eu tô muito, muito, muito feminina, muito mulher, muito vamos mulheres, vamos à frente, vamos fazer, né, então assim, meus textos têm muitas protagonistas, né, tem também homens, mas majoritariamente são histórias de mulheres, né, mulheres no seu cotidiano, eu tenho história de mulheres lá cozinhando, eu tenho história de mulheres que estão viajando, eu sempre digo assim, mulheres vivendo a vida, né? Então, mulheres vivendo a vida e, e vivendo situação de violência, sim, também, mas eu sempre gosto de dar, mostrar, fazer com que elas superem uhum. aquelas situações, né? Então, uhum. é, é, protagonismo nos meus trabalhos é protagonismo da mulher. Eu gosto de colocar a mulher e mais ainda, sobretudo, a mulher preta vivendo o protagonismo, a cena, né? Nas minhas histórias, é ela que está lá. Então, falando de, de escritura e de, é, e de textos, neste, neste seu site Recanto das Letras, eu li várias coisas, é, vários textos. E uma das que eu gostei, eu queria ler aqui, é uma crônica que se chama Quase Livro, Filme ou Tela. Posso ler? Claro. Então, esse está no é, recantodasletras.com.br, é uma crônica. Eu também vou deixar o, o, o link quando eu for é, é, compartilhar esse vídeo que vai ficar gravado aqui na, no, no canal. Então, quase livro, filme ou tela. De repente, eu estou aqui com a minha colinha, viu? por isso que eu estou olhando em oblíquo. De repente, eu vivi em Burnaby, bairro classe média alta de Vancouver, com suas casas de madeira em estilo clássico, de portas coloridas e escadinha na frente morava no número 83 o clima frio e chuvoso me colocava dentro da atmosfera de filme e durante toda a minha estada no Canadá foi o que senti cada momento do dia me lembrava uma cena de algum livro lido filme ou tela de Renoir Van Gogh Klimt de manhã, por exemplo, enquanto me embrulhava em camadas de roupas, punha casticol, touca, luvas e o casaco impermeável, me sentia como a própria Ana Karenina, de Tolstói. Obviamente, sem o glamour da personagem, pois o que me esperava eram horas de estudo e não um encontro amoroso. Caminhava ritmadamente debaixo de uma chuvinha fria e constante até a estação de metrô Edmund Skytrain. Pelo caminho, ruelas entre bosques davam acesso ao parque do bairro. Eu olhava ao longe, lá no meio da serração, onde os pinheiros entrelaçados tornavam ainda mais obscura a paisagem. Impossível não pensar que aquele bosque era o cenário perfeito para um thriller de terror urbano como Seven, de David Fincher, no qual o serial killer apareceria do nada para atacar a mocinha indefesa que escolheu caminhar por ali sem preocupação alguma. No caso, a mocinha era eu. Eu podia até ouvir o espectador dessa cena dizendo... O que ela está fazendo aí? Pois é, eu estava indo para a escola com a minha mochila nas costas, meu guarda-chuva, minhas luvas, meu cachecol, minha toca e capa impermeável. Tantos acessórios, que se de fato existisse um serial killer, eu não veria a sua aproximação, ou sequer teria como me defender. Mas, felizmente, não havia. Era só paz e tranquilidade a caminho do Skytrain. Minha imaginação estava pulsando o tempo todo. Na estação, lá eu ia tirar o capuz do casaco, o cachecol, as luvas, para pegar as moedinhas, coins, para comprar o ticket da passagem, já que eu não comprei o Compass no primeiro dia. O Compass é um cartão que dá acesso a todos os transportes, interligando-os. Nesse momento, o meu medo era que um homeless, como são chamados os moradores de rua, surgisse e roubasse meu troco, como ocorreu com a minha amiga Melinda. Isso não aconteceu comigo, mas sofri o golpe do cartão. Eu peguei um usado que já estava na máquina de propósito e o homeless pegou o novo que eu havia acabado de comprar. Eu só percebi quando, depois de ter a minha passagem travada, Fui socorrida pelo próprio homeless, que usou o cartão roubado para liberar a máquina. Aliás, os homeless são capítulo à parte nesse intercâmbio. Foi a primeira vez que vi a miséria humana na pele branca. Homens e mulheres brancos mendigando pelas ruas geladas, dormindo em calçadas, buscando um pouco de calor dentro de lanchonetes, até serem enxotados guardando refil de refrigerante para ter algo doce para consumir. Poderia ser um capítulo de Cellular, de Stephen King, zumbis surgindo em cada esquina, zumbis do crack, vindos do Downtown side, a área mais frequentada por drogados, homeless e criminosos. E, claro, por onde eu não passava. A situação é tão bizarra que o governo autorizou a instalação de máquinas para distribuição de cachimbos, com o intuito de reduzir danos, como a proliferação da AIDS. Dentro do metrô, uma profusão de personagens. Chamam minha atenção as asiáticas, que com seus olhinhos geneticamente estilizados me lembrar a obra de Puccini, Madame Butterfly. Como poderia o personagem Benjamin Franklin Pinkerton não se apaixonar por Cio-Cio si, San e sua peculiar delicadeza? O sorrisinho constante abafado vez ou outra pela mão era tão viável aquele amor acontecer dentro deste vagão que passei a gostar ainda mais da ópera, que ganhou em verossimilhança. Mais de 70% de alunos da minha escola são asiáticos, como boa parte dos moradores de Vancouver, japoneses, chineses e coreanos. Eles não são iguais, mas são muito respeitosos com a figura do professor. Por isso, fui reverenciada com muitos. Oh! Ah, quando disse que era professora. Percebi muita admiração, como se eu tivesse dito que era a presidente do Brasil. Então, esse texto é um texto muito bonito, eu gostei muito, porque ele, ele traz uma... Uma vivência no exterior, e para mim o exterior é uma coisa sempre fascinante, né? Eu fui muito moldada pela, pelos encontros, assim, por isso que você fala, né? Do frio, esse desconforto né? que a gente sente. E aí tem uma questão também da sua descoberta, né, Adelaide? Dessa miséria também ter, é, ser homens e mulheres brancas né? também serem homeless. é Praticamente metade do... É a metade do seu, da sua crônica Então comenta um pouquinho isso pra gente Como é que foi essa escrita Se foi enquanto você estava lá no, no Canadá Ou foi depois que você voltou Como é, como é que foi isso? É, eu gosto muito desse texto e, e eu lembrei dele agora Que eu já tinha esquecido esse texto né? é, Eu gosto muito dele porque ele me trouxe, essa experiência me trouxe respostas para algumas perguntas né, que eu fazia enquanto leitora, e enquanto espectadora de filmes, né? De falar assim, por que que essa menina está passando aí nessa floresta, tá na cara que tem um tarado aí, que tem um criminoso aí, que tem um serial killer? Por que que ela não vai passar por onde está passando todo mundo? E eu me vi muitas vezes nessas situações, né? Eu falava, meu Deus, olha eu aqui, né? E nós que vivemos num país que é tão violento, né? A gente se surpreende muito em outros lugares com a segurança, né? As pessoas. Tem pequenas florestas em torno das suas casas E elas atravessam aquelas florestas para ir comprar pão Para ir no supermercado, para ir no centro da cidade né? Então, é, aquela, por isso que eu digo, eu disse lá no texto o, é, Ganhou em verossimilhança Porque muitas vezes eu li um, um livro e vi um filme Pensando, isso aí não faz sentido É lógico que ela não passaria por ali né? Forçou a barra, o autor forçou a barra E aí a gente vê a questão do contexto né? O contexto é real, aquela situação existe né? Então foi importante para mim, enquanto ficcionista Porque eu pude é, pensar né, nesses contextos Que são contextos que aparecem em muitos livros que eu gosto Livros de né, serial killers, livros né, que envolvem toda essa tensão e a questão da, da, da, dos homeless, né? das pessoas de rua, dos drogados. É uma coisa tão triste, absurda o que eu vou falar. É muito triste isso, né? É difícil falar isso, mas eu preciso falar. Eu senti uma certa né, felicidade, uma certa satisfação de não. Hum. Pessoas pretas, drogadas, ali naquele, naquele, naquela cidade, e ver aquelas pessoas de corpo branco. É triste isso, é um absurdo que eu estou falando, mas sabe assim, a inversão do, do, dos uhum. papéis? Muitas uhum. vezes eu me questionei, meu Deus, eu queria ir para um lugar onde as pessoas todas são pretas, e são ricas, e vivem bem e comem bem, e se vestem bem. Como existem no mundo vários países e lugares onde há pessoas brancas que são ricas, que vivem bem, que comem bem. Por que, que o meu povo, a minha gente, vive de maneira tão miserável, tão sofrida? Por que, que nós, de pele, pele preta, nós estamos aí nos índices, nos piores índices, eu nunca falei, nunca, pergunto, nunca pedi, assim, meu Deus, eu quero ver pessoas brancas numa situação como a nossa. Não. Mas quando eu fui, eu, eu fiz esta, este movimento, em vários lugares que eu visitei, que eu conheci, eu pude ver, sabe? E aí, por um breve momento, brevíssimo momento, né? eu falei, olha só, que coisa, né? Eu não vi ali... Naquela era Reixas, eu nunca esqueci o nome dessa rua, porque sempre que a gente ia andar falavam, não passem na Reixas, não passem na Reixas. E eu falei, ah, eu, eu vou na Reixas. Eu fui lá passar na Reixas, porque eu queria ver uma Cracolândia. Eu queria ver uma Cracolândia num país é, de primeiro mundo. E aí, quando eu cheguei... Mas eu imaginava chegar na Reixas e encontrar... Pessoas pretas. Olha só, eu fui com essa expectativa de encontrar pessoas pretas. E eu fiquei abismada, porque eram todas pessoas brancas, louras, jovens, lindos, né? homens e mulheres de olhos azuis, claros, e aquilo ali por um brevíssimo, um brevíssimo instante me deu uma, uma coisa assim, um, um, um conforto, é horrível falar isso, mas uma, uma espécie de conforto. E depois eu falei, não, não é isso que eu quero, é como se eu estivesse conversando com Deus, sobre Deus, não é isso que eu quero, eu não quero a inversão das coisas. Eu não quero que as pessoas brancas passem necessidade, que elas sofram, que elas sejam humilhadas, não. Eu quero que o meu povo viva bem, né, embora todos os lugares do mundo. Eu não quero apenas também um país onde haja pessoas pretas que vivem bem. Eu quero um mundo né, onde a gente não é, se veja apenas por esse recorte de miséria, de dor, de sofrimento. sabe? Eu quero nos tirar desse, desses índices. E por isso a minha ficção é assim. Né? Eu acho que como ficcionista eu sou meio deus e aí como deusa, deusa preta, eu invento histórias onde as minhas protagonistas, os meus personagens, eles estão vivendo a vida, né? Porque não é nem a vida boa de um rico milionário, não, vivendo a vida, sabe? namorando amando, fazendo a comida, reunidos ali, batendo papo, ouvindo música, né? Por que, que é tão absurdo imaginar? Está caminhando, fazer um piquenique, né? Ir à livraria, comprar um livro. Por que, que é tão difícil a gente pensar em amor, em felicidade, em conforto e aconchego, né? Ficcionalmente, na nossa vida no dia a dia, tudo bem, né? Nós temos aí os, os atravessamentos, mas pô, eu, como ficcionista, me vejo assim. Então, essa, em termos assim, é, entre o momento da sua experiência, né, do, do no Canadá, isso aí que você está relatando, e a escrita foi. Houve um período grande, ou foi logo depois? Você chegou em casa ali com com essa com a experiência que você tinha vivenciado e você colocou no papel? Ou você demorou, isso vem depois? Como é que é essa cronologia? A minha escrita, ela é uma escrita, eu digo, violenta. Eu falo que é violenta, né? Por quê? Porque é, você, escritora, você sabe disso. A gente tem aquele... Aquela inspiração Aquela coisa que vem... De pulsão Exatamente, Expulsão. Exatamente. Vem a, a história vem toda O texto vem todo E aí você precisa é, Se você não, não tiver condições de escrever No momento é, Acho que todo mundo faz isso Você toma notas né Então a coisa que eu mais faço Além de escrever é tomar notas né Nomes, lugares Referências é, e, e eu via muito, em vários lugares que eu fui, eu via muitas referências literárias é, Que eu tentava, você tenta agrupar tudo aquilo Porque você sabe também que você esquece né? Então a gente tenta gravar, a gente tenta escrever, anotar é, E corre para escrever A gente corre para escrever Eu corro para escrever então, muitas, muitos desses textos nasceram no tempo, na hora ali, né, já anotei alguma coisa, já cheguei em casa, escrevi, depois você vai trabalhando, trabalhando, trabalhando, e eu gosto muito de também publicar, publicar significa colocar para o público ler, né, eu quero já colocar em algum lugar para que as pessoas leiam, eu quero ter aquele, aquele resultado pronto ali. Então esse texto ele nasceu é, provavelmente naqueles dias, naqueles tempos e, e depois eu fui mexendo porque também eu vou mexendo, né? Depois que eu publiquei no site, eu fico lá, vou lá dando umas lidas, né? Aí eu falei, não foi assim não, eu vou lá e mudo, né? É, não, isso aqui não. Peraí, vou melhorar isso aqui, né? Eu sou muito perseguidora de de palavras repetidas, não sei porque que eu inventar minha cabeça que eu não posso repetir nenhuma palavra, eu, eita, tem três palavras repetidas aqui, então vou lá e mudo, então mas ele é ainda mais a crônica, né, a crônica ela é muito do, do tempo do momento, né, é. do calor do momento é. ela faz é. então tem outro texto eu gostei muito dos seus textos a Adelaide, e aqui eu encontrei um que é, é, é mais curto, aí se você, é, se você me deixar ler, eu, eu gostaria de ler, a não ser que você queira ler, mas eu quero te, ouvir você ler também, tá? É, uhum. Esse aqui é do seu site, adelaidepaula.com, e ele está é, na, na classificação Textos Contos Cotidiano, ele se intitula A Falência da Família. Esse texto me pareceu muito interessante, inclusive fazendo referência a coisas também que conversam muito comigo, mas depois eu vou fazer os devidos comentários. Então, aqui é A Falência da Família, é o título do texto. Era domingo e a mãe esperava. A filha esperada esperava que o marido voltasse cozia tapetes dos restos de tecidos tornara-se especialista nisso lidar com as sobras os filhos entravam e saíam, não tinham mãe nem avó só uma agenda feita de coisas inúteis para dizer que a vida é hoje e quando descobrissem a inutilidade de tudo, uma dor lhes percorreria as terminações nervosas da pele, trazendo à memória o rosto seco da tia e suas cartas de amor. Você não vem? Tudo bem, fica com Deus. E chorariam em segredo a falência da família, jurando não fazer o mesmo com as suas próprias. Anos depois, da morte da avó e depois da tia, a mãe olhando a tarde vazia, a filha agora cozeria comidas sem sabores à espera do marido que não viria. Esse texto é um texto muito, muito, muito denso, muito, muito, muito forte, é, o título dele, né? E ele foi, ele é de março agora de 2023, então ele é bem, bem, bem, bem recente. É, e, e, e para mim, é, ilustra isso que você está falando, né? uma, uma urgência em escrever, né? uma, uma, uma coisa assim que tem que sair. E, e é interessante que você fala, que aí eu já vou mais para um comentário, que é a questão, bom, tem mulheres, tem várias gerações, né? Tem várias gerações. Aí. E como é que, no fundo, é, isso aí, algo é passado de geração em geração. E eu estava lendo hoje, hoje de tarde um texto que eu tenho que reescrever, inclusive para o núcleo do NETFIR, né? eu estava reescrevendo, e eu, eu gosto muito, quer dizer, tem uma área de estudos que chama epigenética, que é como é que as... As, as, as emoções, os comportamentos Eles se transmitem De, de geração em geração Então é, é, é, é eu, eu senti isso Porque é, a gente está falando disso né A mãe, embora você No final, choraria né Você está fazendo uma, uma projeção Mas ao mesmo tempo É uma projeção muito real Então, isso aí Eu gostei muito desse texto O que, que você tem a dizer sobre ele? Conta um pouquinho a história desse texto. É, as histórias, elas vêm, né? Para mim, elas vêm, assim. De repente, vem uma história completa. Que também é feita dos cacos dos, dos, do dia, né? As histórias são feitas dos cacos do dia. né? Então, às vezes, você está circulando ali pela cidade... É, resolvendo coisas, fazendo coisas e ao mesmo tempo você está observando, a gente observa né? na nossa vida, na vida dos outros. Né? E eu sinto isso muito nessa questão da família, da família que é, vai reproduzindo comportamentos que ela mesmo é, contesta, ela mesmo é, é, incrimina. Entre é né, a palavra que me veio, mas assim, a gente não quer, a gente não quer, né? Falar, ah, por que eu fiz isso com a minha mãe? Daqui a pouco você está fazendo, né? Parece um, um, um círculo né, que vai ali é, envolvendo as pessoas, né? De uma forma muito cebola, né? Aquelas camadas que se adensam ali e que a gente não entende por que está que acontecendo aquilo. A gente só se dá conta quando o tempo já foi, quando as coisas já foram. Não dá mais tempo, não dá mais para fazer. E, é, por incrível que pareça, aqueles que foram observadores, eles acabam repetindo. Né? Eu estou eu, eu, eu eu falando aqui, lembrando da Conceição Evaristo, com olhos d'água. Uhum. Né? Uhum. Lembrando também de Vida Maria, né? a, a, aquele videozinho da Vida Maria, que se repete, né? E que se a gente não prestar atenção, e uma das formas é, que eu tenho de reagir a isso, é escrever, né? Eu já recebi críticas né, que falam não escreva isso, isso é tão triste, né? Isso é tão triste. Mas é essa tristeza que a gente precisa sentir, né? para poder talvez até é, desinstalar esse sistema que nos faz entrar numa rotação repetitiva, que a gente não quer e que a gente só se dá conta quando a gente já está naquela engrenagem. Né? E, para mim, é isso. né? Esse texto surgiu assim, sentei e E, com certeza, se eu for é, esmiuçá-lo, eu vou encontrar... Para cada fio aí de onde eu puxei uhum. e Vai ser fio da minha vida Vai ser fio da minha família Vai ser fio que eu vi na rua né? Vai ser alguma cena que eu vi né? Que eu falo Caramba, será que essa, pessoa, essa filha Não percebe que a mãe né? é, é uma conversa Que eu ouvi E, e ali vai, vai juntando tudo E de repente Sai essa coisa Condensada, né? que eu acho muito bonito, eu acho, eu escrevo e acho muito bonito, porque é algo que vem, né? Vem fechado ali para mim, que eu brinco de montar aquelas palavras, mas essa condensação nem é minha, sabe? Eu nem o ouso dizer, é minha. Você sabe o que eu estou falando, você é escritora, você sabe disso. Você fala, caramba, como é que eu pensei isso, né? E, e é isso, é, é a nossa catarse, né? Das observações da vida. E é, é, é, é, realmente, esse texto é muito, ele está muito coeso, né? É uma das das técnicas de escrever é a coerência e a coesão do texto, né? Que faz com que o texto ele se tenta puxar, mas o texto tá bem tecido, né? A palavra texto vem de tecer, né? De tecido, aquilo que que, que segura. Então é, é esse e, e é muito imagético, né? Seu texto, você fala de você fala, eu tô vendo a cena ali. Era domingo e a mãe esperava. Já o domingo, domingo para aí cada um vai interpretando com as suas referências, né? Sim. Então, domingo, para mim, é um dia mais de calma, né? Então, era do... o tempo se estende, era domingo, e a espera, né? Espera, uma espera van, né? Uma espera van com os, os comportamentos que se repetem, como você disse. Muito, muito bom. Muito bom, parabéns, Adelaide. Então, eu queria que você lesse, se você quiser, um, um texto aí do seu último livro, por exemplo, o que você tiver aí e quiser ler. Deixa eu achar aqui um. Ah, eu tenho um que eu gosto. Foi um desses também que me veio, assim, que eu acho ele bem bonitinho. E é um triângulo amoroso. João, Maria e Rosa. Eu escrevi em 2018. Quando João estava para deixar Maria, conheceu Rosa, por quem se apaixonou perdidamente. Mas, ao contrário do que se possa imaginar, Rosa o demoveu da ideia da separação. Pelo contrário. Resgatou nele a compaixão, fez dele um bom marido e um excepcional amante. E os três viveram felizes por longas décadas, até que ao adoecer, quase no leito de morte, João sentia falta de rosa que por mil escrúpulos não ousava visitá-lo. Foi então que decidiu revelar à esposa o triângulo formado. Maria choramingou por dois dias e no terceiro, vendo mesmo que o fim se aproximava, permitiu as visitas de Rosa. E no morre, não morre de João, surpreendentemente, ele sobreviveu. No dia da alta, na porta do hospital, João deu um longo beijo em rosa e seguiu para casa com a sua Maria. <risos> Muito bom! Muito bom! Tem, uma, tem um humor, né? Que é o. É um humor, mas é aquele humor que eu falo às vezes, é. Porque para mim tem vários tipos de humor. E o humor é aquele que é meio ácido, sabe? Eu, eu gosto desse tipo de humor. Não é aquele humor, ai, tudo bonitinho. Não, não. É aquele humor que em francês a gente diz, né? Que você é um ácido. Você coloca aqui fura a sua mão. <risos> Mas muito bom, muito bom, muito bom. Eu lembro muito bem desse texto aqui, quando eu escrevi. Eram tantos casos de assassinato de mulheres, né? Tantos casos. Tantos triângulos amorosos terminando em tragédias. Que eu falava, meu Deus, né? Por quê? Por que as pessoas não arrumam outra fórmula? Né, para viver, para vencer as suas dores né? Se não consegue viver como casal Viva como triângulo invente né? alguma coisa Que não seja a morte Que não seja morrer né? Porque todas as histórias Têm que terminar de forma tão trágica né? Não poderia terminar de uma forma cômica né? Então foi vindo e eu falei é isso aí, né? Vai ficar, vão ficar os três aí. <risos> Deu um beijo em uma e foi para casa com a outra, né? E aí continua tudo do jeito. É, continua tudo, mas numa solução é, que no fundo não é a morte, né? Que não é a morte, é o aniquilamento de um corpo, né? Por uma ação de violência. É, essa questão dos triângulos é interessante Porque essa questão dos, Eu estou lembrando aqui de uma história Que me contou uma amiga Uma amiga de muitos anos E ela contou uma história, ela é médica E ela, uma, uma, uma senhorinha Chega no consultório dela E fala Conta que é, Ela é, Era esposa Esposa de um homem E durante anos ela viveu com esse homem e ele viajava e tal. E um dia ele adoece e ele pede para conta para a esposa e pede para que a outra venha porque ele vai morrer. E ele também ele não morre <risos> igual no seu texto. E aí depois a questão é que é a minha amiga me contando. Ela ficou perguntando se perguntando se a outra se a esposa aceitou. E No fundo e ela aceitou. Então, é, é, são, são as, as, as, as questões, inclusive, da vida real, né? Que acontece, que às vezes a gente nem imagina e acontece. Muito bom. Esse humor, eu gosto muito desse humor, sabe? Que tem também nesse texto, tem no primeiro, mas tem principalmente nesse segundo aqui que eu li, da Falência da Família, que é também um texto com humor. Ele carrega uma ele carrega uma mensagem, um humor e uma uma como eu falei, a questão da epigenética, né? essa transmissão de comportamentos que, que a gente reproduz, né? querendo ou não, e que você é uma fotografia para mim, é uma fotografia. É, Adelaide, é, estamos chegando no nosso horário, você quer ler mais um quer ler mais um texto? Eu queria encontrar um outro texto aqui, mas eu acho que eu não encontro. Que é, era um texto de uma mulher que se desilude da vida completamente. Então, ela decide se matar, ela decide, decide morrer. né? Mas ela, ela não tem coragem de cometer suicídio. né? Ela tem um problema muito sério com armas, com facas... Ela não quer essa coisa, né? ela não sabe como lidar com isso, ela contrata um matador, né? Ela contrata um matador, mas ele não a conhece, ela faz tudo né? sem que ele saiba que ela vai ser a pessoa que vai ser morta, né? E, é, e aí ela decide antes de morrer, combina com ele né? em que data vai ser essa morte e tal. Ele não sabe com quem ele está negociando. E ela faz toda a negociação, tem a data certa da morte, tudo. E aí ela decide, até a morte, viver tudo o que ela não viveu. Ela se joga na vida, né? Ela se joga e vai viver tudo. Quando está chegando próximo a data da morte, ela se apaixona pela vida. <risos> Ela se apaixona pela vida, e aí ela decide fugir do encontro, porque ela tinha que estar lá para morrer, né? Ela ia aparecer lá para morrer, e aí ela decide fugir da morte. Ao mesmo tempo, esse texto é muito legal, porque eu trabalhei com essa questão da uma técnica de escrita, desse vai e vem, desse movimento dos personagens... Ao mesmo tempo, o matador, ele fica super curioso para saber quem é que está mandando matar e quem é que vai morrer. Ele começa a investigar, ele vai nas redes sociais, ele começa a juntar uma coisa com outra e aí ele descobre que a mandante é, é a que vai morrer. E ele morre de amores por ela, porque ela é muito linda. E aí ele vai atrás dela... Né? Ele vai atrás dela porque ele quer ficar com ela né? eles, eles não se encontram porque ela vai, ela foge e ele fica atrás dela né? Então é aquela coisa E aí é uma coisa que eu achei legal também Porque eu, eu sofri muitos anos de depressão Eu gosto de falar isso, muitos anos, muitos anos é, num tempo em que depressão não era uma doença catalogada uhum. Então assim, eu sofria, não sabia do que Eu lembro muito bem o dia que eu vi uma notícia no Fantástico E eu falei, é isso que eu tenho Eu tenho isso E a partir dessa notícia eu comecei a me tratar E eu vivi muitas situações onde eu pensei em morrer né? Nunca tentei atentei contra a minha vida né? Mas eu pensava muito As ideações suicidas Estavam presentes o tempo inteiro E em muitas situações Que eu estava muito desesperada Eu falava assim hoje, hoje não Hoje eu vou fazer uma coisa Que eu nunca fiz Aí eu ia fazer uma coisa Que eu nunca fiz E naquele dia ali Eu me entertia né? E pulava para outro dia e no outro dia eu estava melhor. Então, toda vez que eu estava no limite, eu falava, hoje não, hoje eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Então, hoje eu vou, sei lá, andar de roda gigante, lá procurar uma roda gigante. Ah, hoje eu vou para uma cachoeira, hoje eu vou para não sei onde. E eu comecei a fazer uma série de coisas e quando eu me curei, essa ideia né, de, ah, de viver, de colo... essa solução que eu dei a ela, é a soma das experiências que eu vivi. Né? Ela começou a fazer um monte de coisa e ela passou aquela vontade, né, aquele desespero, né? Ela viu ali, encontrou o sentido da vida, né? Então é, eu acho que é isso, né? A gente, a minha escrita busca um pouco isso, essa coisa do. Vamos sair desse lugar, que este lugar não está bom, né? Vamos para outro lugar, vamos para o lugar do humor, vamos para o lugar da alegria, vamos, né? Eu sou totalmente contra usar a literatura para sacramentar a dor. Eu vou fotografar aqui a dor ela vai ficar aqui para sempre. Não, vamos puxar para outro lugar, né? puxar o nosso humor, a nossa, né, os nossos sentimentos para outro lugar, um lugar de elevação, um lugar de alegria, um lugar de humor, um lugar de graça. É, é não deixar, é, é usar a literatura como como a gente estava falando anteriormente, como uma catarse, né? Eu, é uma pulsão, aquilo sai e é uma catarse. Eu eu consigo eu consigo visualizar outra coisa, eu consigo, eu consigo me alterar de alguma maneira, né? Porque aquilo ali, é, é, não sou eu, mas sou eu também, né? Mas é uma, é, é, é, a, é toda a questão da literatura, né, Adelaide, da verossimilhança que as pessoas, ah, foi você que, é, às vezes, por exemplo, escreve um poema. Aí tem uma coisa lá. Ah, mas isso aqui é você? Não, não, não. É muito mais complicado do que isso, né? Claro que tem traços meus. Claro, sou eu que escrevo. Mas o eu lírico, o eu é outra coisa, né? Então não é necessariamente uma coisa de uma, uma um igual. E é isso. É, é por isso também que eu acho que é muito, como você estava dizendo no no título do seu livro, né? Você fica tão linda vestida de contos é, o título, esse título é muito bonito e ele traz essa força, né? Quer dizer, vestida de contos, vestida de textos, vestida de imaginação, vestida de catarse, vestida, né? De, de, e para ir para frente, né? Para ir para frente e para poder viver, né? Como, como a gente está falando, né? Viver Sim. e um dia após o outro. E é um dia após é o outro mesmo, né? essa é uma é uma questão para mim também muito premente eu eu morei muitos anos na França e na França sim as pessoas elas projetam né? elas têm as a gente também funciona um pouco aqui mas muito menos e é o que me uma das coisas que me agrada muito aqui no Brasil dentre as milhares de coisas que eu gosto mas uma de, uma delas é essa que eu posso nomear que é você não daqui a seis meses né então às vezes você está ali eu me lembro, quando eu estava lá, as pessoas organizavam a vida. Daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a... Cara, peraí, tem o hoje, depois tem o... O hoje tem muito tempo, e depois tem o amanhã, e depois tem... E antes de chegar, daqui a seis meses. E eu me lembro, Adelaide, que aí, a nossa conversa estava me fazendo lembrar isso. Quando eu fui para a Turquia, foi no ano 2000. Eu morei três anos lá, em Istambul, e os turcos são muito parecidos com a gente. Nós, conosco brasileiros. Eles não têm essa questão racional. Eles têm uma parte muito parecida e uma outra muito diferente. que Eles são asiáticos e tal. Mas eles têm uma parte que é um pouco como a gente. E, e foi aí que eu tinha passado muitos anos que eu falei, cara, que, doido, que loucura isso de ficar imaginando. né? Então você... Não, eu vou... Claro, todo mundo tem a sua, a sua, a sua, o seu planejamento, mas aí você não vive, porque você está sempre no lugar que não existe, né? Não existe, porque você, Verdade. no fundo, né? você está num lugar que... Não, eu vou pensar daqui a, a, a dois meses. Não, mas entre... Ah, não, mas aí depois de dois meses eu tenho mais um, isso aqui, isso aqui, eu, tá tudo anotado na agenda, mas daqui até dois meses, né? Então, aí você chega no dois meses, você vai, você joga mais pra frente. É muito doido isso. Então, por isso que esse, esse, essas fotografias que você faz, né, que pra mim, como eu falei, seus textos são muito imagéticos, né? Eu vejo, eu vejo a cena. Eu gosto muito de cinema e eu vejo a cena. Muito, muito, muito bom. Muito bom. É... Você quer eu ler mais que... um texto? Eu queria eu que você que... lesse uma... eu que você um texto, Adelaide. Deixa eu ver aqui. Eu queria dizer para você, Ana, que eu até comento, né? Muitas vezes eu comento com a Norma, eu falo assim, a Ana roubou o um texto de mim. <risos> Porque o texto que eu escreveria seria eu na medida de mim mesma. <risos> ah. Eu pensei que. pensei que. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que, é, que a vida é, né? Que a gente tem que pensar. É, é a gente na medida da gente mesmo. Nada mais é. que isso, né? É. Deixa eu ver é. aqui. Deixa nada eu ver aqui se eu tenho. É nada mais que isso, mas é tudo isso, né, né Adelaide? É isso. nada mais que isso, é tudo isso. É isso. É, é, é, é, as coisas são paradoxais, né? Então, deixa eu ver se eu acho mais um texto aqui que eu queria... Se você não encontrar... Ah, olha, aqui tem outro que você postou nesse tem uma... site Adelaide. Achei. Achei Achou? Achei uma aqui. Ah, Achei. Pode ir para o dia 18. É, a Tamar está ali, tá na, na live também. E a Tamara fala coisas muito interessantes sobre o meu processo criativo. <risos> que ela fala, ela pesquisou no mestrado dela, né? Sobre o, o daemon né? Da criação. E que tem muito a ver com essa coisa da saúde mental, né? E quando a gente não tem muita saúde mental, às vezes... Esses processos criativos, eles ficam muito intensos, né? Então, esse aqui se chama pescador de Solidão. A canoa seguia deslizando silenciosamente sobre a lua cheia. Às vezes, a borda laminada da embarcação luzia feito um falso brilhante, mesclando-se à superfície caudalosa do rio. A água serpenteava a mata de um lado a outro. A mata abraçava o barco de popa à proa. Inexplicavelmente, o silêncio era indelicado, profundo e nostálgico. Parecia que os seres viventes prestavam solidariedade à dor que era só dele naquele dia. Não se sabe porquê, mas ao invés de peixe, pescou solidão. E ela doeu tanto que ele chorou. Não só chorou, mas urrou feito um cão. E bebeu até estancar o choro. Pois dor de amor ninguém tira do peito. Foi quando dormiu. E dormindo, não viu quando um piraíba de mais de 200 quilos fisgou a isca e de presa virou predador, puxando o barco entre os dentes. Assim, um tornou-se refém do outro, sem saber, no meio da mata, no meio... Meio da noite, no rio do Brasil. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito, muito... Eu, eu consigo ver, eu consigo ver. Aí me lembrou é, também Hemingway, né? O, o pescador com o peixe e a luta, que é uma luta... É uma luta de vida e morte, né, e, e aquela coisa, aquela coisa, é um texto que eu li há muitos anos, muitos, muitos anos, e esse, essa sua, essa, esse seu texto me lembrou esse outro. Aí a gente fala, é, é interessante como também tem a questão das intertextualidades, né, como a gente vai estabelecendo as ligações que existem em função da, da, do que a gente leu, do que a gente sabe, mas as, a, a, como é que as coisas se combinam, não é, Adelaide? É, você falou Hemingway e eu falei palmas para a Ana Porque um dos, dos teóricos da escrita criativa né, Que eu pesquiso muito, que eu uso muito É o Hemingway, né, quando ele faz lá o texto Que ele, ele fala né, sobre o mostrar mais do que é. Né, é, escrever Então eu procuro sempre... Nessa maneira de escrever Está sempre mostrando né? hum. é, é, a, a, a, a ficção ela é muito O como, é a fruição estética né? Eu penso muito Em como dizer E penso mais em mostrar né? é, Essa coisa Quando você fala, ah, é imagético Eu é. penso ah, é que, quero que, Eu queria isso Eu queria que a pessoa visse Aquele pequeno filmezinho passando ali na cabeça dela e ficasse ali aquele filme. Então, é, que tem a ver com, a, com, com tem a ver com inspiração que eu falei muito. As coisas vêm, mas não só vêm. A gente também aprende, né? Eu, eu pesquiso muitos mestres da escrita, né? Hemingway, Tolstói, é, Poe, né? De Galampow. É, Estou sempre no processo mimético, né? O Ian em que eu amo, né? O meu predileto vivo, né? Está vivo. Então eu leio também tendo aula, né? A gente fala de, de muito tipo de leitura. Eu leio também estudando. Né? Eu falei, Eita, olha o que, que ele fez aqui, né? Eu tento qual é a técnica que ele usa, que, que, Como é que ele faz essa história, né? E vou tentando imitar, sim. Eu vou tentando imitar E vai, lógico que vai tomando assim, O nosso jeito, a nossa uhum. cara né? é, E muitos deles foram muito Generosos Porque não só Fizeram a sua obra Mas revelaram seus segredos né? Eu fico muito fascinada Por isso O Remy fala Olha, não adjetiva tanto uhum. Né? Uhum. Vai ter seco, seco, seco, seco Não fala tantos detalhezinhos Deixem aberto aqui, dá uma lacuna né? oh, Faz um ponto de virada Seu leitor está aí Na expectativa de que você vai Aquela mulher vai dar um tapa na outra E tal, ai o cara morreu Não, não morreu né? ah, A mulher vai se matar Não, não mata né? Deixa, dá uma surpresa Tira o tapete, tira o conforto do leitor deixa ele, ele levar aquele baque, aquele susto, né? Então, é, eu tento fazer um pouco isso, né? Eu, eu amo o que eu leio, tenho os meus prediletos, tento imitá-los na minha escrita, né? E tento seguir as orientações deles e tento também fazer as minhas coisas, né? Fazer também que a gente vai descobrindo também o nosso jeito, né? A nossa cara, né? A nossa Exato. É interessante isso aí que você está falando Porque eu, tô, eu, tô, eu fiquei pensando no meu processo de escrita do romance é, O gênero do romance é um gênero que eu sempre quis escrever Então é, eu sempre tive uma pegada muito em relação à história é, Gosto muito de história e, e eu sempre quis escrever romance E isso começou lá quando eu estava na França e vivei a poesia Então digo que a poesia me encontrou Ah, como é que você começou a escrever? Não sei explicar Não sei explicar Foi algo que saiu E saiu a poesia E aí eu fiquei na poesia Ainda estou na poesia Mas o romance também nunca me deixou Aí eu, eu publiquei agora um, um, um ano passado um, um livro na, na Amazon É um livro com, em relação ao qual não dei ainda muita publicidade Mas eu estou escrevendo um segundo e, e, e que é a continuidade dessa história. E aí é exatamente isso que você está falando, porque eu escrevi, é, em francês a gente diz Le canva, né? eu escrevi a primeira história, é, eu gosto de romance histórico, então a história tem uma, uma localização e tal e tal, e aí eu fui para reescrever, e aí eu fui reler o que eu tinha escrito, mas com esse olhar técnico, né que é isso aí que você está falando, que não é aquele olhar de, ah, o letreiro do ônibus, não, é um olhar técnico, você tem que ir, e o que tinha muito me impressionado na minha escrita, na primeira versão que eu fiz, que uma, uma 130 páginas, é, porque eu publiquei um, eu já tenho dois e tenho três E eu estou eu reescrevendo esses dois E aí, o que eu percebi? Aí eu fiquei, Ana, você está explicando demais Então não é explicar, é mostrar E aí, a questão dos diálogos E uma outra coisa que me pegou de maneira muito forte É que os personagens, no caso do romance, dessa experiência que eu tive eles conduz... chegou o um momento Adelaide que eles conduziam a história. Era uma coisa assim de doido. Eu tenho uma disciplina muito grande quando eu escrevo. Então eu escrevo muito de manhã. Eu gosto de, de acordar cedo e escrever de manhã. É onde eu produzo melhor. É onde eu estou melhor e tal. E aí a, os personagens, a coisa ia se encaixando. Mas peraí, peraí, o que aconteceu? Não, o personagem ou a personagem me dizia o que tinha que acontecer. É uma, uma experiência fascinante, fascinante. Eu entrava em transe, literalmente. Aquele momento... Eu, umas 5, 6 da manhã não tinha ninguém, assim, nenhum barulho, inclusive na rua, e aí eu entrava naquela história e o personagem, então, já sabia, né, as personagens femininas, aí eu falei, não, Ana, você não pode se perder, então eu faz, fiz um, uma lista, né, Do, dos nomes, os nomes também, às vezes vinha com os nomes, os nomes, olha, não, é, a personagem já é fulana de tal, ou o personagem já é fulano de tal, então, é, é, é, uma, é uma delícia, sabe? É uma delícia e é uma experiência, não só estética, mas uma experiência de conhecimento de si e do mundo, que é fantástica, que é fantástica. É, é, é uma das, das experiências mais fortes, assim, eu comigo mesma, né? De, de entender o mundo, de, de... Porque aí você vai falando, mas por que, que eu escrevi isso? Né? Por que, que isso se encaixa aqui? E a história adquire uma autonomia. Era isso que eu não tinha entendido anos atrás e que depois eu entendi. Mas olha, é, estamos já há mais de uma hora aqui conversando. Adelaide, estamos indo para finalizar essa, essa live. O que é que você quer dizer para mim, para o pessoal que está aí, deixar gravado? Você quer ler mais um texto? Como é que você quer aí, já ir finalizando? Olha, é, eu queria é, falar para quem escreve, né? Porque hoje eu estava comentando isso de manhã na minha aula de literatura infanto juvenil. E nós lemos memórias de leituras, né? E aí, eu lá escrevendo as minhas memórias, foi fascinante que eu fui lembrando de N livros, N livros, né? Nem terminei meu texto, tanta coisa que eu fui lembrando, eu falei, não cabe tudo aqui. Mas ao mesmo tempo eu fui pensando, alguém fez lá um comentário sobre livros que não seriam tão bons, né? E eu pensando assim, o que, que eu pensei? Eu pensei, e quero que eu o que eu gostaria de dizer: é, escrevam, né? Porque a vida não tem ensaio, a gente não ensaia para viver, né? E Assim como a gente não ensaia para viver, a gente não ensaia para escrever. Escreva, né? Tem gente que fala assim: não, primeiro eu vou estudar, né? Primeiro eu vou ler todos os livros, primeiro eu vou me informar. Não, escreva, escreva e depois torne-se o primeiro crítico, avaliador, né? Sem vaidade do seu, das suas escritas, né? E, e à medida que você tiver sem vaidade olhando para suas escritas, se cerque de pessoas também que gostam de ler e escrever e que receba críticas e evolua e vai crescendo. Né? Eu, eu sinto muito quando eu vejo pessoas que ah, eu escrevo, mas não, não vou publicar. Porque não está bom, não está pronto. Nunca vai ficar pronto. Nunca, Exato. nunca vai ficar pronto. Né? Eu gosto muito do site, né? o meu site lá, os meus escritos do recanto das letras. Eu volto muitas vezes lá nos primeiros textos e falo, nossa, que tolice! Que tolice isso aqui! Que fador esse texto, né? Eu mesmo fico rindo comigo mesmo. E aí eu falo, ah, tudo bem, caramba. Isso aqui eu tinha 20 anos. É. Eu tenho 56 anos, né? E, o, e, e não necessariamente idade vai fazer a gente escrever ah, bem Exato Nesse conjunto de coisas aí Adensadas, somadas né, é, Vai fazendo Faz a gente melhorar Mas não deixe de escrever Por causa disso, não deixe de publicar Não deixe de ir atrás dos seus sonhos Porque não estou pronto Não vai estar Sinto lhe dizer, você não vai estar pronto Mas Você <risos> Você só consegue essa conexão com o divino, porque eu acho que tudo vem do divino. Essa conexão só se dá quando você entra nesse exercício que você falou aí. De manhã também eu me levanto né, e sento na frente do computador e fala, fale por mim! vou lá e pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. E tem coisas que saem maravilhosas. Eu falo, uau, isso aqui saiu de mim. Né? Tem coisa que eu falo: que porcaria é essa, Adelaide? Não, hoje não deu. Hoje não deu praia, né? Vamos pro dia de amanhã. Então é um exercício contínuo aí, que só me traz alegria, né? Eu quero falar de mostrar meus livros, né? Meu primeiro livro aqui, depois do Arco-Íris Tinha uma Escola, que eu amo esse livro, o primeiro. O meu, a minha mini novela, né? As Aventuras de Bonitone, A Vida Secreta dos Bichos. Eu abri o livro. E o meu romance, né? Mãe, o Silêncio Atrás da Porta. Eu fico tão feliz, porque, por exemplo, esse romance, eu fui finalista de um prêmio, né? E, e, e, e, e ser finalista, quando eu falei, eu fui finalista? Vibrei, eu fui e falei caramba nossa aquelas madrugadas inteiras ali valeu a pena né mas se eu não tivesse sido finalista eu também teria valido a pena uhum. eu acho que é isso que as pessoas têm que pensar uhum. sabe é isso vale a pena escrever vale a pena tocar seus sonhos adiante vale a pena sempre vale a pena qualquer qualquer porque quando você tem um sonho você tá no fruir né você tá no, no desejo e o desejo ele ele te, ele, ele ele leva você para onde você quiser né? então é, é, é, é, é essa, essa coisa para mim eu é, eu sou muito eu, eu sempre falo né nas minhas, no meu trabalho como professora pesquisadora orientadora na UNB eu falo que os alunos têm que escolher alguma coisa para traduzir eu falo, escolha um texto que você goste, porque a gente trabalha melhor com o que a gente gosta. Você rende demais, você, você entra numa outra é, numa outra conversa com você. E aí eu tenho tido assim, resultados maravilhosos. Os alunos falam, nossa professora, eu nem sei porque, como é que eu cheguei até aqui. Pois é, você chegou até aí. Isso é muito legal, é que você falou, né? Eu também, quando estou é, escrevendo, estou preparando agora um outro volume de poesia, edição bilíngue, francês e português, né, que são as minhas duas línguas, minhas duas moradas. É, é, essa coisa de você falar, nossa, esse texto aqui está muito bom. Eu escrevi ele, sei lá, 2018, 2013, 2011, mas ele está muito bom. E de alguma maneira eu me reconheço. Mas também, com o passar do tempo, eu não me reconheço mais, né? Que o, o, os textos vão para o mundo, né? Isso é muito, muito legal. É, Adelaide, foi um grande prazer falar com você, é, ter você aqui no meu programa. É uma experiência que eu estou gostando muito de ouvir as pessoas. Eu também, eu sei ouvir e sei, é, e ouvir me dá essa essa questão com a experiência dos demais. Né? A gente pode aprender com a própria experiência, mas a gente também, né, quando a gente entende isso, a gente pode aprender com as experiências dos outros também. Né? Para isso é preciso ouvir, né? escalar o que a gente tem para ouvir o outro. Então, eu vi você com muita, com muita atenção, com muito carinho, e quero agradecer aqui ao pessoal que entrou, tem a Verônica Moreira, o, o Luiz Henrique Paraíba, que eu conheço há muitos anos. Deixa eu ver quem mais é aqui. A Tamara Rabelo, a Luveiga, um, o, o Mauro Rocha entrou também. Estou é, aqui passando. Sábado de Farias, eu não sei quem é, mas boa noite também. Acho que é seu aluno. É, Adelaide Aí tem mais Sim. Amélia Psicanalista Sandra G. Macedo é, Mulheres Notáveis Isla Sueli Minha querida aluna Ex-aluna, mas a, a, a, a Isla é muito querida A Genilda Uma querida amiga E o Anand Então, olha, espero que eu não tenha é, esquecido ninguém Um beijo para vocês Adelaide Coraçãozinho, como se faz aqui no Brasil, né? Eu acho isso ótimo. Sim. Esse coraçãozinho aqui. Eu queria, eu queria te agradecer, Ana, porque além desse bate-papo, que eu achei muito gostoso, as lembranças, porque cada texto lido, nossa, essa coisa da viagem, do intercâmbio, a, a, as escrituras que você recuperou, foram emoções que me vieram aqui e isso não tem preço. Obrigada, viu? Bom, muito obrigada. Obrigada. Um beijo para você, para todos os presentes. E sexta-feira tem mais. Um beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Esse vídeo vai ficar gravado. É, eu vou colocar as referências aqui da, da Adelaide, o site dela. Ah, e aí vocês podem entrar em contato os links todos os links que eu tenho para vocês é, acompanharem o trabalho da Adelaide, que vale muito a pena. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau, beijo. Tchau.